ser incômodas, então prossiga se você tiver coragem. E bom, eu tô aqui no centro para vocês logo de manhã porque eu vou colocar de novo o meu piercing no smile. Hey Monster! Bom dia pra vocês, olha quem tá aqui fazendo um vídeo meio vlog hoje. Pra galera que já faz parte da Casa Monstro, já tava sabendo, me mandou algumas perguntas pra eu poder fazer pro Rafael, que vai fazer o piercing pra mim. Eu tô chegando aqui na Old Friends, em Sorocaba, e eu vou mostrar pra vocês todo o processo e responder algumas dúvidas, tanto de vocês, tanto quanto minhas. Então vem comigo e vamos acompanhar tudo isso. Pra quem é daqui de Sorocaba, aqui atrás, ó, é a Ezan, é uma universidade que fica aqui no centro. E a Old Friends é bem aqui, do outro lado. Cheguei! Hey. Cheguei. E aí? Esse é o Rafa. Quem indicou ele foi a minha irmã. É, ela já conhecia a OddFriends faz um tempo, mas eu vou explicar tudo direitinho pra vocês daqui a pouco, tá bom? Então, falou! A primeira coisa a ser feita é a higiene. Na parte de dentro da boca, com enxaguante bucal, e depois o Rafa faz uma limpeza na parte externa. A primeira pergunta, que é uma pergunta minha Como encontrar um bom profissional e como a gente saber que é um bom profissional? Legal! É, além de, de uma boa indicação, né? É, também você procurar saber se esse profissional ele sempre está se atualizando Uma dúvida que eu tenho é essa pelinha do smile rasga ou algo do tipo Se ela rasgar, eu vou ficar sem ou... tipo, volta? Então, quando ela rompe, realmente ela... ela... Perdeu o valor no sentido de usar o piercing ali, né? Mas em relação a pessoa ter algum problema na estrutura, bucal, então, né? Ficar desbensado, por isso, assim, não. Nossa, muita gente pergunta se pode rasgar a gente do céu, então, todo mundo tem medo de cair a boca. Essa parte vocês já conhecem, né? É a hora do cateter abrir espaço pro piercing. Incomoda na hora de comer? Sim, dependendo do que você for se alimentar sim Estou tá procurando comer coisas assim que você tem uma mastigação leve, nada muito agressivo é... E também até depois, você não esquecer que você tem o um piercing. Se dói pra furar, não doeu, assim, foi tipo, muito tranquilo eu pensei que ia ser mais demorado. A Caroline perguntou quanto tempo é recomendado não mexer no piercing depois da colocação? Pelo menos um, um mês. mês. Pelo menos um mês. E se você tiver a possibilidade de ir no profissional que fez ele dar uma olhada para você no decorrer do, do, da sua cicatrização, isso é importante. É Porque Você o médico, então. Vai lá. Exatamente. O coisa cara coisa. fez o seu piercing e é responsável pelo seu piercing. Até mesmo na hora de, de substituir uma joia, colocar uma outra joia, entendeu? O piercing passa tranquilamente pelo furo com a ajuda do catéter e a melhor parte é que nem doeu. Quem tem aparelho pode usar. Depende muito do aparelho. É, dentista é, costuma não indicar o uso do piercing não tem o aparelho porque ele pode estar batendo no local do aparelho. Então, piercing sobreposto, o aparelho, praticamente os dois se verificam. Não vai dar tá certo. Então se você tem aparelho aí do outro lado, espera um pouquinho, termina o tratamento e depois coloca o piercing. É melhor que você ficar sem aparelho e sem piercing, né? Exato. Qual a melhor joia e como você saber que aquela joia não vai te dar problema? Certo. É, eu trabalho com um ácido 316L, Beauty Dung é, ambas as joias têm uma sensação corporal. Para você saber a procedência da joia, é legal você conhecer o profissional, primeiro de tudo, e saber se ele tem um laudo sobre é, a fusão para chegar naquele material, hum. certo? Em relação a, a tipo de joia a ser usada aí na, na parte é, bucal, de repente eu gosto cirúrgico A Lara Fernandes falou: o que acontece se inflamar? Inflamar, eu, particularmente, a minha opinião, como não pensa labial, é fazer a remoção dele. Esse é o um momento ninja, onde o Rafa coloca a bolinha pra fechar. Monstrinhos, as mídias do Rafa vão estar tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de seguir e acompanhar o trabalho dele. E é isso, o piercing tá colocado. Muito obrigado, obrigado mais a você, cara. É e isso. até mais. <risos> Falou.